Enquanto Ghost Recon, Metal Gear, Splinter Cell e outros aí não ganham as adaptações que mereciam ganhar para o cinema, a gente vai se divertindo aí com outras obras que tentam passar a mesma vibe ali, é uma vibe parecida, né, na verdade. Ok, beleza, guerreiros, eu sou o William Ruff. Eu vou falar aqui com vocês sobre um daqueles filmes que chega quase de surpresa, né? Mas que parecem bem promissores. Eu tô falando aqui de um filme chamado The Contractor. O filme ainda não tem título em português. A tradução seria mais ou menos o contratante. Mas convenhamos que seria um título bem pouco atrativo. Então é provável que esse título seja adaptado para alguma coisa mais comercial, né? Vocês sabem como é. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende, talvez... Então, senhores, vamos falar um pouco mais aqui sobre esse filme, porque eu tenho quase certeza que vocês não devem saber muito sobre ele, ou quase nada, na verdade. E não tem problema nenhum nisso, ok? Na verdade, a maior culpada por isso é a própria distribuidora. Esse filme ele vai ser distribuído pela Paramount e eles têm feito uma divulgação assim bem fraca. Eu nem entendi, na verdade, porque que a divulgação tá tão ruim desse filme, porque ele parece ser um filme bem interessante. Principalmente se a gente levar em consideração que esse filme vai ser lançado agora, dia 1 de abril. Não é mentira não, viu? <risos> Antes que apareçam as piadinhas aí. Então ele vai ser lançado agora dia 1 de abril nos cinemas. Já teve inclusive o primeiro trailer divulgado. Mas eu não vou mostrar esse trailer aqui, porque a Paramount ela gosta de dar uns flags nos vídeos aí e tal. Então melhor deixar pra lá, né? Mas de qualquer forma eu vou deixar ele linkado aqui no final do vídeo pra vocês conferirem, ok? um trailer curtinho, mas é maneiro. Beleza, então, vamos lá. O The Contractor, ele é um filme de ação tática com Chris Pine. Pra quem não lembra dele, ele é o cara que fez o Jack Ryan em Operação Sombra. Acho que todo mundo aqui deve ter assistido esse filme, é um filme bem interessante. Não é dos melhores, que são baseados ali na obra de Tom Clancy, mas dá pra assistir. O filme, ele vai contar a história do James Harper, que é um sargento que é removido dos fuzileiros navais. E aí o cara, ele sai sem direito a nada, sem pensão, sem convênio, ou seja, o cara fica na merda mesmo. E aí, ele acaba se juntando a uma organização paramilitar para poder levantar uma grana, né? Lógico. Mas aí já na primeira missão O cara descobre que as coisas Elas não eram exatamente o que deveriam ser E aí é aquela história de sempre né Ele vai ter que tentar sobreviver E tal, em meio a tentar Desarticular uma rede de conspirações E tudo mais Como eu já falei aqui várias vezes é, Normalmente as histórias desse tipo de filme Elas são parecidas mesmo né Elas envolvem investigação, conspirações Reviravoltas e tal E, e geralmente tem um final ali surpreendente né Aquele plot twist no final Ali. Então isso não é importante Esse tipo de filme não é feito para ganhar Oscar Eles não precisam ter os roteiros Mais originais do mundo Se eles tiverem um roteiro original, diferente Melhor, mas não precisa o importante é como a história vai se desenrolar, né, a qualidade do roteiro de fato ela vai aparecer aí, mesmo que seja parecido com outros do estilo. E aí o mesmo vale para jogos de tiro tático, por exemplo, eu vejo pessoas que não têm o costume de jogar esse tipo de jogo normalmente dizendo que o jogo é repetitivo e tal, mas eles não entendem que a fórmula de um jogo de tiro tático é essa. Você recebe um briefing, você invade uma base para investigar, para hackear, para interrogar e depois você vai até o ponto de extração, né? que geralmente é onde a missão acaba. E aí a gente tem várias missões com variações desse estilo. É como um jogo de corrida, por exemplo. Seria a mesma coisa que você diz, ah, o jogo de corrida ele é repetitivo, porque você está sempre é, controlando um carro, acelera, freia, manobra e tal. Sabe, não faz sentido. O estilo é esse. Você é comediante, é isso? Não, não, não. Ele é só um sabichão. Mas, só pra não perder o foco aqui, é, a gente começa a falar de uma coisa, entra em outro assunto e aí já sai em outra. É, só pra não sair do assunto aqui, é, vamos voltar pro filme. Então, assim, particularmente eu gosto do Chris Pine, que vai ser o ator principal desse filme aqui. Eu acho ele um bom ator para esse tipo de filme. É, eu já venho acompanhando esse projeto desde que ele foi anunciado. Ele foi anunciado em 2019... 2018, não, 2019 ele foi anunciado Só que aí, assim como outras produções dessa época Ele passou por problemas, né? Aqueles problemas com adiamento e tal Principalmente por causa da pandemia, a gente sabe E mais recentemente ele teve, inclusive, o um nome alterado, né? Inicialmente o nome do filme era Violence of Action E aí, mais recentemente, ele mudou para The Contractor como eu já disse, é um nome bem fraco, sinceramente achei bem fraco, até porque já existem outros filmes com esse nome, e isso aí eu acho que meio que vai dar uma atrapalhada na identidade visual. O outro nome, inclusive, o Violence of Action, também existe um outro filme com esse nome, se eu não me engano, é do Steven Seagal, mas pelo menos era um só, né? Sei lá, não sei o que é que dá na cabeça desses caras. Pode ser até um ponto baixo do filme, mas a gente tem um ponto muito favorável em relação a ele, que é porque esse filme ele é dos mesmos produtores de Sicário e de John Wick. Então, realmente, isso já dá uma bagagem muito boa para o filme. Até em relação à divulgação, né? Quando já mete ali na frente dos produtores de Sicário de John Wick e tal... A galera já fica esperta. Eu tô apostando minhas fichas nesse filme. Como eu disse, ele chega agora dia 1 de abril. Vamos aguardar pra ver. Eu acho que ele tá bem interessante. Eu tô soltando algumas imagens aí pra vocês verem. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem dar uma olhada no trailer, eu vou linkar ele logo aqui no final desse vídeo, nos vídeos sugeridos, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui também, então deixem aí. Se vocês já conheciam esse filme, se estão interessados em assistir provavelmente sim ele vai ser disponibilizado além de chegar nos cinemas evidentemente ele vai ser disponibilizado aí no serviço de streaming para alugar e logo logo vai estar chegando na Paramount né? no serviço da Paramount ou caso alguém queira procurar das formas alternativas aí aí já é por conta de vocês eu tô fora dessa <risos> enfim Siga-me aí nas redes sociais para poder receber mais conteúdos relacionados a jogos, filmes, séries, táticas e tudo mais. Tudo relacionado a isso. Se você quiser ganhar vários benefícios por aqui, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Faça parte aí da nossa tropa. Forte abraço a todos. logo na missão. E até a próxima.